Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo é, para te fazer uma pergunta Você que é afiliado iniciante, que está iniciando no mercado de afiliados é, Você tem tomado muito bloqueio é, no Facebook? É, se é sim a sua resposta, eu acredito que seja sim, porque... Uh, aconteceu comigo também, várias vezes, uh, eu tive que, devido a essa nova política do Facebook, uh, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais colocar os seus links de afiliado né, uh, nos grupos, e isso aconteceu comigo, eu tive vários problemas, coloquei coloquei eu fiz vários perfis eu tenho eu, tenho, eu abri mais ou menos uns oito perfis é, que eu tive que abrir né perfis fake para poder trabalhar com o Facebook e não tive resultado tá então eu quero te é, mostrar aqui que existe vida além do Facebook certo é, existem outras ferramentas que você pode utilizar e também é, podem te dar um bom resultado, tá? E uma delas é o Instagram, certo? O Instagram hoje é uma ferramenta incrível é, Onde você compartilha fotos e vídeos, vídeos pequenos né? E aí você pode colocar o seu link de afiliado bem no, né, no cabeçalho né? É proibido você colocar links de afiliado no corpo é, do Instagram, naquelas... Nas fotos ou nos vídeos, é proibido, você não tem como colocar Mas você pode colocar é, o seu link de afiliado Ou o link do seu site Ou link de alguma página que você é, coloque ali Para oferecer algum produto, você pode colocar no cabeçalho E isso é bastante interessante, porque você Você pode colocar, por exemplo, fotos, é, artigos, é, quadro a quadro né, Dentro do... Instagram, e aí você vai entender, você vai chamando a atenção das pessoas e as pessoas vão é, começam a te seguir. É, o importante do Instagram é que você pode é, fazer é, postagens de duas a três postagens por dia, né, isso vai te trazer engajamento e te trazendo engajamento as pessoas vão é, começar a entrar no seu no seu link ali, onde você é, tá oferecendo alguma coisa mas é nem tudo é tão fácil quanto quanto a gente pensa né é tem muita gente que está nesse mercado de, de infoprodutos e em marketing digital e é uma dificuldade enorme é né, para se fazer uma venda tá então eu quero te oferecer que uma, uma ferramenta é uma ferramenta nova que pode te auxiliar é, para você trabalhar com o instagram né é, onde você vai ter vendas Vendas é, realmente palpáveis, tá? Eu vou colocar no final desse vídeo aqui Eu vou colocar alguns prints né, De pessoas que compraram esse curso, esse curso E tiveram resultados né, Tiveram resultados Resultados é, realmente que é, são reais, tá? Pessoas reais com resultados reais, certo? Então, o, é, é o curso Instagram, né? Eu vou colocar o link aqui abaixo, na descrição. E aí você pode clicar lá e ver é, como que é a página de vendas, né? E veja que é um curso, assim, é um curso novo, certo? É, mas que as pessoas que é, utilizaram o Instagram né, já obtiveram resultados, tá? É, então... Veja só o seguinte, é, que é, eu quero te falar, para você, pare de perder tempo é, com o Facebook. Por quê? O Facebook hoje é uma ferramenta onde eles só estão preocupados é, com os links patrocinados. Né? Então, por exemplo, se você tiver dinheiro para investir, você vai vender. Se você não tiver dinheiro para investir, você não vai vender. A grande verdade é essa. E aí, tem, você pode procurar alternativas. É, para que você possa oferecer os seus links ali com os seus produtos tá é interessante que você também tem é, você pode também utilizar do whatsapp o whatsapp também é uma boa ferramenta para vendas né e o youtube no youtube eu vou eu tenho alguns vídeos aqui nesse canal é, que você pode acessar pode entrar no meu canal se você não estiver pelo meu canal você entra pelo, pelo meu canal, você vai ver vários, vários vídeos onde eu falo do YouTube né? E você vai ver que hum, o YouTube também é uma boa alternativa Mas hoje eu quero te falar sobre o Instagram né Que atualmente é uma ótima ferramenta para fazer vendas E é uma ótima ferramenta que é, não tem tanta pressão ali Para que é, você compre links, links patrocinados, né? Então isso é muito interessante, principalmente para quem está iniciando Que realmente o dinheiro hoje, né, para você colocar 100, 200 reais e, e ver que aquilo ali talvez não funcione Realmente não dá para desperdiçar, tá bom? Então é isso aí, é o Instagram né, certo? Eu vou deixar o link aqui abaixo né, Aí você entra na página, é, veja como que qual é a proposta do curso e, e se vale a pena Eu acho que vale a pena é, Mesmo porque tá, não está num preço muito caro né, dá pra um, Você pode investir né, E o aprendizado sempre é bom Tá certo? Muito obrigado Se você tiver algum comentário Pode fazer logo aqui abaixo na área de comentários Se eu puder te responder Aqueles que eu puder responder eu vou responder Certo? É, e se você gostar do vídeo Gostou do vídeo, Dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos. Um grande abraço e até mais.